Mas vamos começar a trabalhar agora a empunhadura do handebol. Empunhadura é esse ato de conseguir segurar a bola utilizando a palma da mão e os dedos. Fazer uma garra na bola, tá? Igual o André tá fazendo, e isso, igual o Alessandro tá fazendo aqui, tá? É fundamental que vocês consigam agarrar a bola, tá? Já que o esporte é handball, rende hand a mão, então a gente tem que ter esse domínio, tá? Então o exercício que nós vamos fazer agora é o seguinte. Traz a bola pra... sempre com a palma da mão virada para baixo. Solta ela puxando para cima e segura. Acompanhando a bola. Traz e segura. Vamos trabalhar um pouquinho a empunhadura? Vai lá. Isso, isso aí. Solta a bola. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso. Assim isso. É. Isso, isso aí, Vitória. Isso mesmo.